O fisco exige a informação da movimentação bancária, ou seja, todas as receitas e as despesas devem ser explicadas relacionando empresas ou pessoas que receberam ou pagaram por algo. Com o extrato bancário inteligente da SCI, assim que o cliente da contabilidade baixar seu extrato bancário, ele acessa via login e senha o SBS. Neste sistema web, o cliente da contabilidade vai importar seu extrato bancário e fazer a conciliação, relacionando suas despesas e receitas. Assim que o cliente finalizar o processo, ele libera as informações para a empresa contábil, a qual é avisada automaticamente pelo sistema sobre essa liberação. Dessa forma, a contabilidade pode importar o extrato bancário já conciliado. Como o SBS guarda as informações das contas relacionadas, nas próximas conciliações as contas já registradas serão conciliadas automaticamente, facilitando a rotina dos clientes da contabilidade. Smart Bank Statement, mais um recurso simples, criativo e inovador, porque as empresas contábeis merecem. Saiba mais, ligue 0800 47 0808.